fazer um slime comestível, corante comestível, tapioca e... quantos litros? São 200 ml de água filtrada, 4 colheres de tapioca e o um corante comestível. É. E aí, meu, eu mais um vídeo, eu fazendo, e eu vou fazer um, um irame, que ele tá E aquilo, e aquilo, e aquilo da hora, gente! Tem uma parte muito legal! E caraca! Tá muito mais Nossa, peguei tudo mesmo! Nossa! Agora sim parece um slime, né Breno? Eu, parece muito slime agora! não ah, Nada a ver com aquela massinha que a gente fez aquele dia! Caraca! Tava muito ruim aquela massinha até jogando fora! Não, na verdade é porque estragou, ficou dura, daí eu... Eu até que jogar fora, jogamos fora, a gente tava brincando, daí ficou dura. Cara, tá igualzinho uma moeda. essa eu curtir, hein, você? É, vamos vender! <risos> vamos vender, a gente tá, tá produzindo a moeda. Vamos ficar rico. E agora? Rico. Vamos, vamos ver aquela transparente como é que ficou? É, vamos ver. Então pega a transparente ai, aqui. Ai, grudou. Ai, grudou. Como, como eu vou pegar? Vai ficar de cor, vai ficar azul de novo. Deixa eu pegar com essa mão. Então, vai lavar a mão. Tá. E aí, Breno, lavou a mão? Lavei! Mas ainda tá um pouquinho azul. É por causa do corante. A Catarina tá se divertindo com a sua é azul. Gostou, Cata? <risos> Dá oi um <aí> pra galerinha. <risos> é. Agora. Galerinha, pra quem não sabe, essa aqui é a irmã do Breno, mais nova, a Catarina. Eu tenho outra ainda, que é a orange, que eu mostrei naqueles vídeos lá. É isso aí. É, o, o, o pessoal já conhece. O Do dos doces. Breno, e aí? Vamos tirar essa moeba transparente agora? Comigo. Coloca a mão e arranca, a arranca a tudo. aqui. Arranca tudo. Mas tá muito gelada essa. Tá Tem que tirar aqui que tá grudando. Olha isso, tá muito legal. Olha para esse gosma de, de caracol. Gosma de caracol, que nojo. Pega ela, põe de uma mão pra outra, eu quero ver Ai, duvido Cara, eu acho que essa, essa moeba tá aprovada, hein É? As duas tá aprovada Tá? Que tá, hein Tô tentando pegar tudo Estica aqui. ela Tem que pegar tudo aqui Olha isso, gente Calma uh... Não tá esticando muito Não tá tão divertido isso. Pensei que ia ser mó legal Olha só isso, olha uh, isso. Tá muito brutal, velho. Mas se ela é comestível, só falta uma coisa nesse ah. vídeo. Ah, não, não. Ah, tem que experimentar ah, vai. não experimentar, eu experimentei aquele tamanho ruim. Tem que experimentar um pedacinho, quero ver. Senão a galera não vai curtir. É, aguado. É, tapioca com água. Tapioca com água tem gosto de? Nada <risos> É isso aí, negão Mas e aí, o que, que você achou? Deu pra fazer uma moeba, um slime? Pega lá na mão Pega bastante agora e mostra pra galera E aí, vai dar pra brincar? Vai, eu acho, né A gente não vai jogar fora A Bia já me trollou um dia Eu não tava filmando a Bisa me trollou Que jogou fora aquela massinha Mas não tinha jogado não, tava guardado Daí eu peguei ela Então beleza, Brenão é. Vamos se despedir da galerinha? É, eu acho que todo meu cabelo Fazendo isso Gente, curte o vídeo Compartilha As redes sociais Se inscreve no canal Dá like, mostra, mas explode O like de massinha Assim ó Explodiu. Um ui, que nojo. Daí é, dá muito like, é sério, gente. Por favor. Esse like merece muito like. Que isso tá a minha vida com esse negócio. Então é o seguinte: pra galerinha dar like, você vai ter que comer mais um pedaço pra finalizar o vídeo. Ah. Vai, põe na boca, tô filmando. <risos> Agora sim eles vão explodir o botão de like. Gente, não vocês em casa E foi isso o vídeo, galera Valeu, Deus Fui Galera, agora que esfriou bastante Ela tá esticando muito bem Olha isso Nossa Tá, muito... tá igualzinho Uma moeba Olha esse pedaço aqui é uma delícia. Nossa. Ó, oh, lembra que eu não falei no jeito? Não tá no jeito, não. Isso aqui é pra tirar o estresse. É uma delícia. Ó, é oh, pra mim foi aprovado. Façam em já... casa. Façam mesmo. Esse é. foi um teste aprovado. Eu teste faço. aí na casa de vocês também, galera. Eu falei que não era pra fazer, mas faz muito. Isso. É, tem que deixar é. esfriar bastante, ó. Oh, que dá certo. Olha, aí. Olha isso. Olha Yeah. Oh.